Dez Nove Oito Sinta que está relaxando ainda mais profundamente. Sete. Seis. Cinco. Você está descendo lentamente e indo cada vez mais fundo. Quatro. Três. Dois. Um.